Então hoje viemos aqui ao buffet livre de comida asiática e vamos aqui provar vieirinhas e pernas de rã e vamos entrar aqui neste buffet e vamos lá ver a comida que nos espera e Estamos hoje aqui no sushi tempero japonês, takeaway temos aqui vários menus de sushi Vamos a ver, temos aqui, o um meu documento textos. é por fia livre, não podemos deixar nada, se a gente pegar um ou dois, quantos quentes, temos aqui o melho, é o que é aquilo que vai na chapa, chega lá para trás? Okay. Okay. Hey. Nice. por Uhum. vamos tirar aqui umas pernas de rango vamos comer aqui as pernas de rango perninha de rã pernas de rã Aqui de pernas de rã isto é as pernas de rã vou ver aqui, olha isto aqui é todas abertas perna de rã vou ver aqui a perninha de rã a perna de rã que é assim vamos meter ali para para vocês verem lá em casa como é que é vamos meter aqui mais uma até a perna de rã. Vamos agora meter na chapa as pernas de rã e vamos meter aqui os destes. O uh. é fazer aqui eu, o vídeo, então vamos lá provar a nossa ranzinha, como estão a ver aqui as patinhas da ranzinha, olha ali como ela salta, está aqui o parte do corpo dela, está assim e agora vamos dividir a RAN, as carcaças de rã uma para cada um. Agora o Kevin está a ver, estou agora a boa patinha, o Kevin vai provar aqui a nossa ranzinha e vai fazer uma review aqui dizer o que é que passa a ré estão a ver? Kevin está a cortar, estou a ver, está-se a descascar carinha muito que terrinha, bem gordinha, tem partinha meio gordinha, olha ali parinha, e está a introduzir no seu boca o Kevin mastigando e agora essa mastiga para o final Então Kevin, o que é que achas da perninha de, de rã? É Sabe a ah, bom. <risos> Sabe a rã? Sabe a rana? pronto Sabe a rana? e nós aqui temos, como é que chama isto aqui que é Lucília isto? Vieirinhas. Temos aqui as vieirinhas e aqui temos a nossa ranzinha. Hum. Então vamos provar a nossa ranzinha também. Temos aqui as patinhas dela. E agora vamos lá aqui, só com o garfo aqui lentamente. Olha assim, olhou a parte de carninha, olha ali. Olha a rosadinha que ela está. Hum? Bem molinha. Vamos ver agora. Hum? Hum. Muito suavezinha. Quase peças de passarinhos. Um, Passarinhas? Com parceirinhas né? Olha aquela carinha ali, terrinha. Bem bom. Sabe mais ou menos o frango. Um bocadinho tostado. Está bem bom. Olha ali. Olha aí. Patinha. Ainda parece estar a mais um Aqui mais um bocadinho. mais um bocadinho. vai lá. Entretanto, o que é mesmo? Está é a comer nela. Está a toda. Está com a metade da pata? Já está descalça? De que já está descalça? E a nossa também já. Vamos já ver para provar esta é possível de viarinha, não é? Chama-se é. isto de Vieirinha. Vieirinha, como não é que é que sabe? E isto. Como é que é a Vieirinha? Um uhum. A Vieirinha muito Vamos ver? E é assim a casca perform, é assim fechado. depois, ótimo. Assim. Sabe o quê? a mais ou menos né é, é mais ou menos eles, a mexilhão aqui, eles aqui muito tem muitos viveres disto aqui, que é, a Espanha é. tem muitos viveres aqui a viadinha e a hum é. muito bom está muito assim aqui a muito boa hum é esta parte testadinha está mesmo muito bom então, vamos continuar a desfrutar. Olha, só sobrou, só sobrou o esqueleto, esqueleto da rã. Kevin já. Já até. até já as carninhas. Comias outra vez, Kevin? Rã? Sim. Sim, claro. A assim, Lucia, não quer para bailar, não é Lucia? Não obrigado. Tu é que não quer para Eu gosto muito de brincar com as rãs. Gostas muito das ranzinhas? É. Não. A assim, Lucia só briga com ela para a gente comer. Ela queria, a gente come. Pronto, não há problema. <risos> É, comemos -a. mais uma patinha. Hum! Esta patinha, estadinha, está mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo bom. Bom, espero que tenham gostado aqui da nossa barranzinha. E até já. Vejam o resto dos vídeos. E acompanhem-nos aqui no canal. Não pare o próximo episódio, porque nós também não.